Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Como esperado, o Kaladesh nos trouxe novos arquétipos para o Standard. As novas mecânicas estão sendo muito exploradas pelos jogadores do formato, mas uma em especial anda se sobressaindo nos torneios. Por isso, o deck tech de hoje é veloz, é emocionante e nunca anda abaixo de 100. Estamos falando dos veículos. No dia 1 de outubro, tivemos o SCG Open Indianapolis, que é promovido pela Star City Games, a maior loja de card games do mundo. O torneio promoveu o formato standard, introduzindo a nova coleção, Kaladesh, ao formato. Imediatamente tivemos uma mecânica fortemente explorada pelos participantes desse torneio, os veículos. Três dos decks do top 8 desse torneio eram o mesmo deck, o Red White Vehicles, ou Boros Vehicles para os mais íntimos. Aliás, um deles venceu o torneio, pilotado por Chris Van Matter. Mesmo que soe redundante, o Vehicles é um deck extremamente dinâmico. Em pouco tempo você domina o campo de batalha com veículos e criaturas que favorecem seu uso, atropelando seu oponente. Imagino que vocês queiram conferir logo a lista desse deck, por isso vamos começar com a nossa base de mana. Além das 6 montanhas e das 10 planícies, as vantagens inspiradoras são o Mana Fixing para seus primeiros turnos. Os picos das agulhas entram virados, mas tem uma forte compensação. Eles são Creature Lands, ou seja, por 4 manas, eles se tornam uma criatura elemental vermelha e branca 2 1 com iniciativa, e ainda são terrenos. Criaturas a mais são sempre muito bem-vindas, ainda mais com uma habilidade forte como iniciativa. No tocante a criaturas, espírito altruísta é staple no standard em qualquer deck que use branco. 2 manas, 2 barra um, voar. Bom até aí, mas sacrificá-lo para proteger as criaturas que você controla é o que o torna obrigatório na maior parte dos decks. Inspetor de Traben garante uma pista em campo de batalha que pode servir tanto para Card Advantage quanto para contar artefatos para outra criatura, o Ferramenteiro Exemplar. 1 um mana 1 barra 1 que fica 3 barra 2 no início de cada combate se você controlar um artefato, e ainda terá iniciativa até o final do turno se você tiver 3 artefatos no campo de batalha. Outra criatura que dá suporte ao ferramenteiro criando artefatos é Pia Nalar. Mamãe Chandra entra no campo de batalha criando uma ficha de tóptero 1 barra 1. Ela mesma pode dar mais 1 mais 0 para este tóptero, ou qualquer criatura artefato, por 2 manas. Ela ainda possibilita uma certa evasão pelo custo de 1 um mana e um artefato, fazendo com que a criatura alvo não possa bloquear neste turno. Naturalmente, num deck de veículos temos que ter pilotos experientes. Uma das criaturas perfeitas para o cargo é o motorista veterano, 2 manas, 3 barra 1. Um. Vidência 2 é uma habilidade muito providencial, pois filtra o topo do seu grimório para otimizar a próxima compra. Além disso, o veículo que ele tripula ganha mais um mais um até o final do turno, ou seja, máquinas ainda mais mortíferas. Junto dele temos Dipala, piloto exemplar, 3 manas, 3 barra 3. Ela dá bônus em poder e resistência tanto para outros anões, quanto para seus veículos. Repare que temos um bom número de anões nesse deck, e veículos também não faltam, como veremos logo mais. Fora isso, toda vez que ela for virada, você pode pagar uma quantidade de mana para cavar seu grimório por outros anões e veículos e tê-los em sua mão. Com ela no campo de batalha, seu deck não perde o fôlego tão cedo. Mas vamos logo às estrelas que dão nome ao deck. Nosso primeiro veículo é o Esportivo Roda Lépida. Esportivo Roda... O quê? Ah! O que, que eles fizeram com o Fleet Wheel Cruiser? Malditos tradutores! Calma, Denis, você vai perdoar os tradutores depois de ver o que, que esse veículo faz. 4 manas por um veículo 5 barra 3 com atropelar e ímpeto. A melhor coisa deste veículo é que ele entra no campo de batalha já como uma criatura Ou seja, você pode atacar com ele no turno em que ele entra sob seu controle Sem necessidade de tripular Depois disso, lhe bastará uma criatura de poder 2 Ou duas de poder um, Para tripulá-lo é Baixo orçamento, sabe? O helicóptero do contrabandista é um card que está figurando em várias listas de vários decks, não só do Vehicles. Não poderia ser diferente. Dois manas por um veículo 3 3 com voar, que sempre que ataca, possibilita que você filtre sua mão, e que tripula por apenas um. Neste deck sua habilidade é card advantage puro, mas em outros decks, como Delirium e Madness, ele ganha uma serventia crucial. A soberana Celeste é de longe o veículo mais forte do deck, considerando-se a força bruta. 5 manas por um veículo 6 barra 5 com voar, que quando entra no campo de batalha ou ataca, promove uma remoção contra uma criatura ao Planeswalker do oponente, com seus 3 pontos de dano. Tem também um corpo consistente que morre para poucas remoções do formato. chega não me pagam o suficiente para isso não e falando de remoções temos declaração em pedra que pode servir de remoção em massa para decks que criam muitas fichas também temos raio domesticado que se vale da mecânica de energia para causar dano a uma criatura igual ao número de marcadores de energia pagos pela mágica e esta instantânea já lhe concede três desses marcadores é preciso sempre ter em mente o metagame quando se pensa no sideboard. No caso do S.G. Open de Indianapolis, o side usado por Chris Van Meter foi tecelão de raios para dar maior suporte contra voadores e uma capacidade extra de remoção. Bombardeio galvânico, que é um reforço para as remoções já presentes no main deck. Tiro do Aero Baleeiro para criaturas grandes como o Demônio das Profundezas Ancião, que está presente no deck Grixis Emerge. Gideon, aliado de Zendikar, para aumentar a agressividade do deck em alguns matchups. E Fragmentalizar, para a óbvia presença de artefatos de custo até 4, presentes no metagame com a chegada de Kaladesh. Pois é, definitivamente é um deck para os velozes e furiosos. <risos> E se vocês acompanharam os spoilers de Kaladesh, vocês viram o quão óbvio era de pala no deck de veículos. E ela deu de bandeja também as cores que esse deck teria. Gostou desse vídeo? Deixa seu joinha aqui embaixo para dar aquela força pro canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo as impressões que você teve sobre esse deck. Se você gostaria de atropelar seus oponentes com o deck de veículos, fala pra gente aí.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 Atenção para o toque de 3 segundos para quase 2 minutos de piadas infames sobre veículos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, verifique se não é o seu rodízio. <risos> que bosta. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, lembre-se do limite de velocidade nas marginais. até. <risos> por quê? Por que eu tô insistindo? Tá um pouco gripado. Se eu tiver com a cara esquisita, é por isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E ao sair, o Kalmbek é bibi. Quero buzinar o Kalmbek. É bi dubu, dubu, dubu, bi Não, essa não. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E ao sair, se beber, não dirija, mas me chame. Água é necessário. Assim como a gasolina, combustível dos, da maior parte dos veículos, a água é combustível da humanidade. sem isso definitivamente não rodo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, verifique a rebimboca da parafuseta e a injeção de éter do seu veículo. Até mais. É, essa foi meio forçada. Muito obrigado por assistir esse vídeo e tenha sempre um extintor dentro do seu veículo. Ah não, não precisa mais. Não, agora precisa. Não, agora não precisa. Ah oh, meu Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, use o cinto de segurança. Não é, não é uma piada, tipo, é sério. Use o cinto de segurança. Por que vocês estão rindo? Acho que esgotei minhas piadas de veículos.